tudo bem? Meu nome é Neymar, sou consultor lotérico e também fundador da DouraSoft. Nós estaremos iniciando neste vídeo uma série voltada para que você possa entender melhor o comportamento humano e também como isso pode afetar não apenas as decisões como também as reações do seu time, do seu chefe, do seu gerente e até mesmo dos seus clientes. Nós traremos aqui algumas possibilidades e algumas oportunidades de melhoria para que você possa melhorar os seus relacionamentos no dia a dia. Para que, que você está preparado? Normalmente nós ouvimos a importância de nós nos atualizarmos, fazer treinamento e cada vez produzirmos mais e mais. É importante a gente frisar que nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. E quando nós fomos criados, independente de questões religiosas ou científicas, nós fomos criados há muitos anos. E a nossa biologia ela não foi criada para os dias atuais. Eu estou te dizendo isso porque, antigamente, quando os nossos ancestrais viviam, eles tinham uma responsabilidade, a principal preocupação, de sobrevivência. Naquela época, o principal objetivo que nós tínhamos era procurar comida e nos mantermos vivos dessa forma a gente poderia levar adiante a reprodução que é um dos objetivos essenciais e instintivos da raça humana. Eu estou te contando isso para você poder entender melhor que hoje em dia nós temos 10, 12, 14, 16 horas de responsabilidades profissionais que nós temos que nos acudir e acudir a quem está ao nosso redor para que a gente possa ter algum tipo de resultado, seja no trabalho profissionalmente dizendo ou até mesmo trabalhando em casa e também cuidando dos filhos. É importante você frisar e ter consciência de que nós precisamos nos respeitar e respeitar a nossa biologia. Eu sei que isso parece um pouco clichê, mas é cuidando melhor, tanto da sua mente como também do seu corpo, que você vai conseguir ter mais calma e também mais prazer nas coisas que você faz no dia a dia. Vai poder se alimentar melhor, ser menos sedentário e cuidar daquilo que é a principal ferramenta Dentro do seu organismo, a sua mente. A dica para você que eu te dou hoje é você procurar meios alternativos, por mais que sejam curtos ou por mais que sejam de pequena intensidade, para que você possa cuidar um pouco mais de você. Seja através de uma simples caminhada, através de uma leitura de um livro, que sejam só 10 minutos por dia. Acredite, fará uma grande diferença para você. Encontre o melhor horário do dia. Normalmente a gente percebe que o melhor horário do dia é um pouco antes de dormir eu te falo isso porque normalmente quando as sinapses de sono acontecem elas vão acontecer e vão trazer a memória principalmente as últimas horas que você teve acordado assim ele ajuda a que nós tenhamos uma gravação com maior qualidade dessas memórias saindo da esfera superficial e levando elas para um nível de inconsciência te ajudando dessa forma a aprender mais e melhor. Por isso, a minha recomendação para você é: nos últimos 10, 15 minutos antes de dormir, eu sei que você provavelmente vai estar cansado, mas tire esses minutinhos para fazer uma leitura de um livro, para fazer a sua oração, a sua meditação e isso, eu tenho convicção que vai te ajudar. Se porventura você tem o costume, assim como eu já tive, de antes de dormir, ficar no whatsapp ou ficar olhando as outras redes sociais eu quero te fazer um convite que não é tão simples mas é extremamente possível procure se desconectar do celular por pelo menos 20 minutos antes de dormir eu sei que os especialistas dizem que nós devemos fazer isso por pelo menos uma hora mas nós sabemos que o dia a dia nos leva a ficar um bom tempo quando nós estamos folgados no whatsapp e nas redes sociais por isso eu quero te convidar, só 20 minutinhos, deixa o celular de lado para que você durma. Coloque lá, programa o horário de acordar e também faça a leitura de um bom livro. Faça a sua meditação e você vai ter muito mais energia, muito mais prazer e vai ter um sono mais tranquilo. Eu estou dizendo isso para você que por mais que isso pareça uma coisa desnecessária, é a mais importante de todas. Afinal a mais importante de todas as atividades que você tem no dia a dia é cuidar de você mesmo. Você está cuidando de filho, está cuidando de coisas do patrão, está cuidando de coisas do seu cliente, está cuidando de coisas sempre dos outros. E de você? Cuide de você, cuide daquilo que você tem de melhor, que é a sua vida, para que você possa continuar ajudando os outros e fazendo com que eles tenham uma vida melhor. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu fiz ele um pouco curto para poder te ajudar a entender mais rápido